bem-vindo a mais um vídeo, não se esquece de meter o pão no like aí, se inscrever também, porque é bem importante para o canal tá, estar crescendo, se desenvolvendo aqui no YouTube, e enfim, a gente tem uma versão de DD Tank 5.5, que é o T Tank. uma versão que vai ser lançada dia 20 a 19h30, espero a presença de geral que me apoia, gosta dos meus vídeos e sempre está presente aqui junto comigo em todos os DD Tank que eu faço vídeo, e isso é o meu DD Tank, então preciso da sua presença cara, você me apoia nesses anos todos assistindo meus vídeos, Faz o seguinte, vai lá e me apoia com o meu de Tank, porque, mano, é muito importante mesmo ter a presença de você. Não importa se você vai gastar, não importa se você quer gastar, cara, eu preciso da sua presença jogando, brincando e se divertindo na madrugada. Porque, mano, é simplesmente maravilhoso poder jogar com meus inscritos, tá ligado? Eu gosto muito e tô sendo bem sincero com vocês, é da hora demais. A gente tem um grupo do Discord, que hoje em dia tem mais de 230 pessoas. Tem um grupo do WhatsApp, que tem mais de 180 pessoas. Um grupo muito top mesmo. Então, cara, o que, que você está esperando? Entra nesses grupos, vamos interagir, vamos conversar. E é isso. Mas agora eu vou focar na versão que a gente lançou, que foi a versão 5.5, na versão beta dela. A versão que não foi principal, foi a beta. Aconteceu muitos imprevistos, muitos bugs. Geral reclamando de muitos bugs. Vou citar alguns bugs aqui, que no caso era bug do gold Que tipo assim, acontecia Você colocar gold, revogar e perder o gold Potencial, que você colocar o potencial Ao invés de durar 7 dias de potencial Você revogava e perdia o potencial Tá ligado? Não aparecia os pets Bugs que que ver tipo assim É pra ser corrigido E tá sendo corrigido, pra poder lançar Sem nenhum bug, drops Que a galera tá reclamando, a gente melhorou os drops Estância, tem todas as instâncias agora, pegando 100% boot, não tinha boot, agora tem boot, então o um negócio que tá quer ver adaptável e jogável pra vocês, eu quero que ver a presença de vocês para poder, nós quer ver crescer nesse YouTube, sim, crescer no YouTube, crescer nesse para a gente poder lançar a versão 11.1, tipo assim, com credibilidade e a galera falar, não, ela vai a versão 5.5 dele, ó o tanto que tá legal, vamos jogar na 11.1, porque vai estar tá maravilhosa também, por isso que quer ver, a gente tá por etapa, tá ligado galera? As pernas caminha conforme o meu dinheiro entra no bolso Não tem como caminhar sem dinheiro no bolso Porque tudo tem gasto Tem um programador, tem que pagar o programador Tem a VPS, tem que pagar a VPS Quando eu era um pré normal, era só entrar no DDTank e gravar, cara Hoje em dia eu sou dono de um tank. Então tem uma grande diferença em vários fatores Mas muita gente que, tipo assim, não conhece sobre isso aí eu Não posso falar que é ignorância, né, cara Mas não conhece sobre esses fatores Acha que é, tipo assim, abriu e fica online Você não paga nada é só corrigir e tá pronto. Eu, da, é, eu cuido da área estética do DDTank, que é design e tudo. O programador cuida é, da área ver, de script, de programação por si só. E apenas um programador. No caso, que vocês não sabem, o programador ele não cuida só de uma coisa. Ele tem outros fatores que ele tem de trabalhar, cuidar. E nisso, mano, não tem como toda hora ele estar tá 100% focado no meu servidor. Por isso que a gente fez por etapa, lançou uma versão beta, mas como tinha muitos bugs, a gente decidiu resetar. Entrando no assunto de resetar, muita gente também gastou para ajudar Fala assim, não, vamos manter o um servidor online porque tá top Conheci gente nova, tô jogando, tô indo no Discord O cara está mostrando, quer ver trabalho no servidor, tá tentando, quer ver, se dedicar E nisso, o que, que eu vou oferecer para vocês? Reembolso Reembolso, quer ver em vips, reembolso em recarga no servidor Para vocês, quer ver, tem que ver 100% de saber, quer ver, que a gente é honesto Saber que a gente está lidando aqui de uma forma bem profissional não é só porque é pirata que a gente vai querer chegar aqui e falar ah, É meus inscritos que estão tá jogando, não é pessoas aleatórias, é meus inscritos Então a gente quer ver, tem que ser honesto em tudo, transparente em tudo E cara, a gente vai estar tá lançando essa versão Geral que quer ver gastou é só me mandar o comprovante que eu vou fazer o reembolso Simples assim Daí vocês vão lá que a gente vai tá, estar organizando tudo certinho A partir do dia 20 E é isso cara, oportunidade de você jogar Sai do estresse é, Poder, quer ver, brincar comigo no servidor, cara. Eu tenho 23 não é 23 anos, eu tava quase errando a idade, eu falo 22, mas enfim, tenho 23 anos. Gosto de DD Tank. Tem um cara que tem 40, 50 anos que joga junto. Eu acho isso muito top, porque tipo assim, é DD Tank. Gravou, quer ver, um negócio na nossa vida que tipo assim a... Você não esquece mais, você sempre quando você senta tá na frente do computador, você lembra aquele jogo que quer jogar. Então a oportunidade tá aí, a gente vai ter que ver tudo organizado, da forma mais profissional, procura, agora que eu tô com PC gamer, vai ter live, vai ter vídeo. Mano, o CDD tem que vai bombar, com fé em Deus e com a força de vontade minha, de vocês, de geral que me apoia desde quando eu tinha 100 inscritos, pode ter certeza que esse CDD tem que vai dar o que falar. E já deu Muita gente quer ver, me atacou Muita gente quer ver, tentando me defamar foi uma... Mano, foi uma besteira lascada Mas é o que... eu sei se viu como que Aprendizado, cara, aprendizado Não ataquei ninguém, não discuti com ninguém Só fiquei perto na minha E tentando aprender E quer ver, absorver tudo que eu tô passando, cara Porque querendo não, a primeira vez que eu tô montando um servidor Sem estrutura, sem nada, tá ligado Simplesmente é eu, o programador Em fé e Deus Contando com vocês para poder jogar o jogo mais nada Mas, enfim, galera Todas as pessoas que gastou Vai ter o reembolso Isso é 100% Pode ficar tranquilo, cara Em relação a isso aí As pessoas que são novas E estão tá jogando Ó, né Se é free Não importa, cara Você vai sempre ter Sua opinião no jogo Você pode jogar Se divertir Curtir E se você curtir mesmo em consequência disso Querer gastar Tudo bem Vai ter que a possibilidade De você comprar suas coisinhas lá E ficar forte Servidor agora A versão principal 5.5 é um pouco hard, mas tem que o povo batalha, entendeu? Então não é uma coisa impossível de upar, é só você ter dedicação se você não quiser colocar dinheiro Mas se você não tiver tempo, tiver, quiser investir e ficar forte, tem a opção também Então esse jogo, mano, é um jogo maravilhoso, você pode vir jogar porque, quer ver, não é marketing, cara Esse é um negócio que demorou anos pra me fazer eu tô lançando por etapas Caminhando conforme as pernas conseguem alcançar, Entendeu? Então, eu tenho só a agradecer a todo mundo que sempre me apoiou, sempre que ele esteve aqui junto nesses vídeos. E, mano, espera, e aguarde, porque dia 20, meu parceiro, às sete e meia da noite, o neguinho vai chorar, porque papai Tietê tá voltando daquela forma sensacional, extraordinária, cheiroso, gostoso e delicioso pra trazer um negocinho bonitinho. Ouvir, pega a visão, porque papai é, Tietê, você tá ligado. Até o próximo vídeo, que eu já falei demais. Aguarde que dia 20, às 19h. TD tanquezinho do papai tá online aí, tá ligado? Tchetank. Coloca esse nome na cabeça, Tietank. Que é o DT? É, Tietank, é o Tietchan. DT Tank. do senhor Tietchan. Pegou a visão? É nóis.